Sempre um prazer poder partilhar este, este congresso e partilhar aqui o espaço hoje, depois destes tempos em que, difíceis que, que enfrentámos, mas que hoje podemos voltar a encontrar-nos, e esperamos que mais regularmente. Procurando ir ao encontro do tema do, desta, desta iniciativa, o covid afetou uh, todo o mundo, mas não afetou o mundo todo de forma, de forma igual. Uh, Portugal tem hoje 80% uh, da vacinação completa, mas assistimos a que muitos países, nomeadamente no hemisfério sul, continuam uh, sem qualquer acesso à, às vacinas. Na CGTP assumimos desde logo uma uma linha de que era necessário a libertação das patentes, que era necessário o acesso público às vacinas, porque sem uma resposta global, sem uma vacinação global, o problema não estará resolvido. E isto é, no nosso entender, uma primeira batalha de solidariedade, de apoio àqueles que menos têm, num quadro em que na União Europeia foram produzidas várias vacinas, com o investimento público foi a União Europeia que pagou a investigação a produção e até pagou o risco que podia correr se corresse mal a produção dessas vacinas e pagou duplamente pagou antes para que elas fossem investigadas pagou antes para que elas fossem produzidas e pagou depois para as comprar quando necessitou de vacinar as populações de cada país e portanto as vacinas como bem público é uh, para nós uma necessidade e foi dessa forma também que estamos uh, iniciativas públicas uh, para, para o exigir. Mas também, uh, uh, na nossa opinião, a pandemia não afetou ricos e pobres, isso já aqui veio hoje da mesma forma. Uh, enquanto os ricos acumulavam riqueza, uh, posso-vos dizer em Portugal uh, que 50% da, da riqueza está na mão de meia dúzia de... De pessoas. Os, os trabalhadores perderam salários, perderam trabalho, perderam condições de vida e, e trazia isto para esta. para partilhar também aquela que é a opinião da CGTP em relação àquilo que, que foi a OIT, a participação da OIT, aquilo que foi a OIT nos últimos, na última sessão, em que este tema, com a importância que tinha necessitava naturalmente que houvesse uma resposta uh, diferente. Porque os princípios que fundaram a Organização Internacional de Trabalho uh, tinham como propósito a defesa daquela que é a parte mais fraca da relação entre trabalho e capital. E essa está cada vez mais ausente daquilo que é a discussão e de que são é, uh, uh, os objetivos. E, em particular nesta discussão sobre a situação da Covid, era preciso ter sido muito mais longe do que aquilo uh, que se foi. Uh, em Portugal assumimos na CGTP desde logo no início da pandemia, que coincidiu pouco depois do nosso congresso, portanto, esta direção que hoje a CGTP tem eleita foi eleita um mês e pouco antes da declaração uh, de uma pandemia, mas decidimos neste 1 de maio, logo a seguir, que esse 1 de Maio tinha que ser realizado na rua, tinha que ser realizado com uma ação que mostrasse que apesar da pandemia e apesar de não estarem a dizer vão para casa, fiquem em casa, havia condições para que a luta continuasse. O princípio que colocámos logo foi que os direitos não estão e não estavam de quarentena. E esse 1 de Maio foi a base que apontou todas as respostas que tinham que ser dadas naquele quadro tinham de ser dadas a partir daquilo que é a defesa e dos interesses dos trabalhadores. Porque hoje fala-se que a pandemia revelou muitas coisas, mas o desemprego, os baixos salários, a precariedade já existiam antes da pandemia, continuaram a existir durante a pandemia, continuam a existir hoje e não são fruto de qualquer doença, são fruto de opções políticas, são frutos de uma, de uma sociedade, desta sociedade em que, em que vivemos. Hoje a nossa, a nossa perspectiva coloca-se para a saída deste, deste processo, coloca-se naquilo que é a luta e a ação dos trabalhadores para o aumento dos salários, para o combate à precariedade, para a redução do horário de trabalho e para uma resposta a partir da contratação coletiva e a partir uh, da, de, de uma do, do, da valorização dos serviços públicos uh, necessária para agora avançarmos uh, depois deste, deste momento. No quadro em que nos inserimos uh, na União Europeia, e já houve aqui o um companheiro que colocou estas questões dos fundos europeus, uh, são naturalmente o que marca hoje a discussão como a grande resposta a esta, a esta situação. Mas o que é facto é que na visão da CGTP, os fundos europeus têm aquela que é a visão que já vinha e que já consideramos que é a visão neoliberal que a União Europeia tem em relação a todas estas matérias do trabalho. O, o, os fundos europeus, o plano recuperação e resiliência, tem nele contido desde logo marcas e metas para os quais condicionam aquilo que pode ser o investimento de cada Estado uh, e na resposta aos problemas do, uh, dos, dos trabalhadores e do, e do país. Uh, isso é limitador de todas as possibilidades que podia haver uh, para responder aos interesses nacionais. Portugal tem um modelo económico que é baseado nos serviços, um modelo económico uh, baseado nas importações uh, e o PRR o que vem fazer vai ser agravar esse... A gravar esse modelo de dependência, desde logo dependência de, de, do petróleo, das deslocações, desde para terem uma noção, um exemplo muito prático, Portugal tem uma área agrícola significativa no sul de, de Portugal, ainda assim importa grande parte daquilo que consome, dos alimentos que consome, que vêm do centro da Europa ou que vêm da Polónia, por exemplo a carne de vaca, que vêm da Polónia e, portanto, quando se fala tanto de transição, estamos a falar de continuar a importar milhares de toneladas de, de alimentos que atravessam a Europa em caminhões até chegar a Portugal e até se poder, poder consumir ali. E, portanto, é esta visão que, que nós colocamos e que consideramos que é aquela que é necessária para romper com aquilo que é um modelo que não resulta da pandemia, como já disse, resulta de opções... Que vêm do passado. Uh, um modelo que hoje está uh, muito. está cada vez mais acentuado. Um modelo de baixos salários, um modelo de precariedade, e por isso é que a luta que estamos a desenvolver, que estamos a desenvolver, uh, que nunca parámos e que estamos a intensificar agora. Pode dizer aos camaradas, hoje está a haver uma greve do setor dos transportes, tem como uma questão central a questão dos salários e da, da valorização. Destes trabalhadores, uma, um modelo, de uma ação de luta e de convergência de todos os trabalhadores para, para encontrar respostas a, este, a estes problemas. Nós tivemos, durante a pandemia, inúmeros processos de luta processos de luta para que se pagassem os salários a 100%, processos de luta para que se impedissem os despedimentos naquelas empresas estavam a receber apoios públicos algo que nos salários foi possível nos despedimentos mais ou menos, porque chegou a uma situação em que o, o governo proibiu despedimentos coletivos, proibiu uh, despedimentos por extinção do posto de trabalho, mas não, despediu, não, não proibiu despedimentos de trabalhadores com vínculos precários, trabalhadores em, em, em, em período experimental, uh, o, que, o que levou... E limitou muito, há uh, três meses, aquilo que era a possibilidade de despedir depois de receber os apoios, o que provocou que hoje comecem a, a aparecer empresas em processos de despedimentos coletivos e empresas em processos de encerramento. Empresas como a Sangoban, empresas uh, do setor da banca, empresas, por exemplo, aqui no Norte de Portugal, junto aqui a, à Galiza, a uh, uh, Coelima, que é uma das maiores empresas têxteis do país, que esteve no processo de encerramento e que só não encerrou pela luta e pela mobilização uh, dos trabalhadores, mas empresas, por exemplo, como a, a, a refinaria de Matosinhos, da Galp, uma empresa que foi pública e que hoje uh, é, é privada, que está a encerrar por via dos fundos europeus, que nos condiciona depois ao nosso próprio desenvolvimento uh, soberano, porque temos menos capacidade produtiva com o encerramento desta empresa, mas que do ponto de vista ambiental não traz qualquer uh, benefício, porque Portugal, aquilo que não produzir em matezinhos, vai importar de outros países e de outras zonas do globo. Um, e isto, estes trabalhadores que estão ainda em luta, em luta para, se, para continuarem a trabalhar, uh, mas que sabemos também ter repercussões, até por uma conversa que já tive com o Paulo, repercussões em outras empresas dos mesmos setores, noutras regiões, nomeadamente aqui uh, na, na Galiza. E, portanto, deixar-vos esta mensagem da parte da CGTP, o processo e o caminho... É o de continuar a intensificar a luta, de continuar a intensificar a luta por melhores salários, desde logo o salário mínimo nacional uh, em Portugal, uh, que temos como uh, reivindicação os 850 euros. Sempre que, ouvimos, sempre que se coloca a questão do salário mínimo nacional em Portugal, ouvimos as empresas a dizer que não é tempo, não é tempo hoje porque saímos de uma pandemia. Não era tempo o ano passado, porque estávamos na pandemia. Não era tempo antes da pandemia, porque se calhar podia vir uma pandemia. E, portanto, nunca é tempo para aumentar salário. Nós consideramos que este é o tempo que já vem... que Já está atrasado o tempo para chegar aos 850 euros de salário mínimo nacional. Mas também o aumento do salário para todos os trabalhadores. Que é tempo para reduzir os horários de trabalho, nomeadamente para as 35 horas. Nunca se produziu tanto como agora. Uh, o desenvolvimento tecnológico permite produzir muito mais do que aquilo que se produzia há 5, há 10, há 20 anos. Portanto, é possível reduzir os horários, é possível acabar com a precariedade e aqui colocamos também aqueles que trabalham para as plataformas uh, digitais e para nós uma das questões centrais das plataformas digitais é que aqueles trabalhadores, são trabalhadores assalariados, trabalham, têm um vínculo de trabalho com a Uber, com a Glovo, com qual seja essa plataforma, e esta é uma das lutas que procuramos estar a organizar e a desenvolver. Já tivemos uma iniciativa há uns meses destes trabalhadores, porque para nós esta também é uma questão fundamental, a estabilidade dos trabalhadores para poder desenvolver a sua vida. E por fim, a defesa do, do, dos serviços públicos. eu Há muito tempo que, que nos vamos nos vamos encontrando e discutindo, nestes últimos dois anos nem tanto, mas há sempre uma mensagem de esperança que, nos, que retiramos daqui deste debate coletivo, desta troca de opiniões. Uh, o, o, todas estas faltas de respostas aos problemas dos trabalhadores e todo este isolamento a que votaram os trabalhadores uh, trouxe também alguma desesperança, alguma falta de esperança e de confiança uh, nos povos e nos trabalhadores. Vou ouvir aqui alguns dos vossos exemplos é também motivador para aquela que é a luta que precisamos desenvolver, que certamente vamos desenvolver para construir uma outra sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade uh, de progresso social, de paz uh, e certamente uma sociedade sem exploradores nem explorados, que é tudo aquilo que a gente precisa de construir, uma sociedade dos trabalhadores. Muito obrigado e, mais uma vez, agradecer o convite.